Roda a nossa vinheta aí! Então, vamos fazer a nossa bandana chique. É para meninos, tá? Ah, a gente já fez uma, né? Simples, uma bem básica. Mostrando para vocês... Um recorte diferente, né? Básica, mas não tão básica, com recorte diferente mostrando para vocês. Agora a gente vai fazer essa, que ela é um pouco mais complexa, mas também não é difícil de fazer, tá? A Débora Viana pediu pra gente alguns moldes de bandana, porque ela tem bastante clientes grande, bastante clientes que não, não, não gostam de roupinhas, gostam de de bandana, né? Os papais. Queriam colocar alguma coisa que chamasse a atenção neles, mas não queria colocar roupa porque tá muito calor, os bichinhos não se acostumam, coisas assim. Então, a gente desenvolveu três modelos de bandana para a Débora Viana, né? E uma a gente fez no vídeo passado, a básica, e agora a gente vai fazer uma mais chique, uma mais ah, legal assim, tá? Mais chique, um pouco mais demoradinha que a outra, mas também é fácil de fazer, tá bom Uma ótima pedida para vocês qualquer pedacinho de tecido vocês conseguem fazer os tamanhos pequeno mesmo com um retalho vocês conseguem fazer tá Essa aqui é o tamanho três vamos aos materiais você vai precisar de velcro mas você pode estar tá colocando botãozinho tá ah, vai precisar de ah, três meia pérola para fazer de botão na frente mas você pode estar tá usando botões de verdade tá também fica bonito ah, e, os, e um pedacinho de extrase pra gente tá colocando na gravatinha, tá? E também os moldes, né? Então, esse molde é pro filete da gravata, você vai cortar uma vez. Esse molde aqui você vai cortar duas vezes dobrado, tá? Essa aqui é a gravata, você vai cortar duas vezes. E um pedaço de manta acrílica, que eu tô usando a R1 pra ficar mais durinha. Mas você pode usar outra, tá? A... Ah, você vai cortar esse molde aqui no cetim, então, aqui eu tô usando estampa de Natal, como vocês podem ver, pela época, mas não é necessário ser de Natal, você pode usar ah, outras estampas, preto, vermelho, né? Fica bonito. Então, aqui também eu tô usando tricoline, mas você pode usar oxford, ok? Então, aqui eu tô usando tricoline, tá? Aqui eu vou usar cetim, na parte branca eu vou usar cetim, tá? Mas você pode estar tá usando tricoline, oxford, tá? Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes dobrado, tá? E esse molde aqui, você pode cortar uma vez, tá? E daí fazer acabamento dobrando aqui. Eu gosto, eu até coloquei no molde uma vez, mas eu gosto de cortar duas vezes. Fica mais fácil para fazer, mais fácil de construir a peça. Mas você pode estar tá cortando uma vez só. Se você se sentir melhor, pode cortar uma vez só Eu coloquei duas vezes, cortei duas vezes, que daí é mais rápido para fazer, tá bom? Então, são esses materiais que a gente vai usar Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça, é rapidinho, vem comigo, vamos lá, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é a gravata Eu gosto sempre de começar pela gravata, que já fica pronta ali, né? E, então, é a gravata, Tá? Vamos passar uma costura ao redor toda dela, ok? Vamos cortar os biquinhos aqui. Fazer um recorte aqui, tá? E virar a nossa peça. Como a minha manta acrílica, ela é a R1, ela é tipo um... Ela é grossinha, ó. Parece... Uma espuma fininha? Então, eu não costuro junto, mas se a tua manta for a normal, você pode costurar junto aqui. Então, a manta eu coloco ela depois de costurada, tá? Agora, a gente vai pegar o filete da gravata, tá? Vamos dobrar uma vez aqui, outra vez aqui, ó. E vamos dobrar aqui a nossa gravata, ó. Deixando ela assim. E daí, vamos colocar o nosso filete aqui em cima. passar um, um, um arremate aqui, cortamos o excesso, a nossa gravata está pronta, reserva, vamos pegar a nossa parte branca aqui, nossa frente aqui Como eu disse, eu vou fazer com duas, mas vocês podem fazer com uma Aí, se vocês forem fazer com uma, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a bainha delas todinha aqui, tá? Certinha a bainha dela, tá? Para daí, até aqui em cima para daí, só aplicar na verde, tá? Eu, como vou fazer com duas, eu já vou colocar uma em cima da outra aqui. É mais rápido, para Para a produção, é mais rápido, tá? O que você perde ali no tecido, você vai ganhar na, na produção, tá? Então, eu vou passar uma costura por tudo, só deixar aqui um pedaço. Eu vou passar uma costura por tudo, só deixar aqui um pedaço pra gente virar a nossa peça, Tá? Agora, aqui, a gente tira o biquinho aqui, faz piques... Vamos virar a nossa peça. Então, a nossa peça ficou assim. Agora vamos pegar a parte verde, a parte esse molde aqui, o peito, né? Peito preto tá ali, mas a gente vai fazer com verde. Aqui, vamos pegar um. Pegamos um. Vamos colocar aqui, ó. Biquinho com biquinho aqui. E vamos passar uma costura aqui, ok? Desde aqui do. Do início. Então, aqui é o biquinho. Vamos colocar um alfinete aqui para ele não andar. E aqui, bem no meio aqui. Ok? Então, vamos lá. Outra coisa. A gente não vai costurar até em cima, a gente vai costurar até aqui, tá, gente? Pra deixar solto aqui, pra depois a gente vir com a outra peça, ó. A gente vai costurar até aqui, ok? A gente não vai costurar até em cima, tá? Então, até aqui, a gente vai acertar bem aqui. É aqui, ok? Bora lá, então. dica se você quiser fazer umas pence assim ó pra ficar como se fosse o peitilho da camisa social vai ficar legal até aqui ok a gente prega a gravata e o resto. Agora, a gente vai pegar outra parte, tá? E vamos passar a juntar aqui, tá? Juntar ponta com ponta aqui. Já vamos colocar o nosso alfinete pra não mexer do lugar. Ponta com ponta aqui, tem que ser exato. Cuida pra não costurar a parte branca ali. E ponta com ponta aqui. Ok? Agora, a gente vai passar uma costura por tudo, vai deixar só um pedaço aqui em cima a gente poder virar a nossa peça. Tá okay. vendo? Feito isso, vamos cortar o biquinho aqui, tá? E vamos fazer pique. Vou tirar o alfinete. E agora vamos virar a nossa peça, tá? Ficou assim, agora aqui, ó. Aqui a gente tem um buraco pra fechar, aqui também. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa parte aqui, aqui em cima desse aqui, tá? Ó, assim, ó, tá? Vamos fazer isso aqui, ok? E por aqui que vai entrar a coleira, ou a... Se você não tiver coleira, ali é aquela parte que a gente vai fazer ali, tá? Ó, bem na pontinha aqui, ó. Se você tiver aquelas coleiras, você pode colocar a coleira aqui, ó. A gente tem um molde aqui, né, pra gente fazer. Mas, se você quiser colocar a coleira normal, o cachorro aqui fica mais chique ainda, tá? Vamos pregar a nossa... Vamos prespontar. Desse ponto aqui Tudo colocar a nossa gravata aqui. Aqui, colocar a nossa gravata, tá? Você pode colar ou costurar, fica a critério de vocês, tá? Aqui, tá? Eu vou passar um, uma costura aqui. Como eu disse, se você tiver a coleira, né? Aquela coleira para pôr aqui, vai ficar show de bola, né? Coleira, tudo certinho, vai ficar show de bola. Isso aqui, no teu bebê de quatro patas. Se você não tiver, vamos fazer aqui. Agora, tá? Já tá na medida, o molde já tá, de... tá certinho na medida, mas se você tiver a coleira, vai ter... A, a medida aqui, tá vai ter a medida ali, dizendo o tamanho ó, 35 centímetros para o 3, tá? Se você tiver, não tiver a coleira. Agora, vamos a ó, eu cortei esse molde aqui é duas vezes. Eu cortei dobrado, tá? Embaixo, eu então, ficou largo assim. Eu vou dobrar ele aqui. E vou passar uma costura aqui de fora a fora e depois virar a peça, tá? Passada uma costura aqui, a gente vai virar a peça. Virada a peça, a gente vai dobrar aqui, tá? No começo aqui, e vai prespontar essa peça aqui, tá? Ó. Dobra outra pontinha ali também pra dentro, pra dar acabamento. Ficou assim. é aqui, você vai colocar aqui dentro. Assim, ah, agora vamos colocar o nosso velcro. Vamos colocar nosso velcro aqui. assim esse é o tamanho 3 esse é o tamanho 4 lindo, né gente e rapidinho de fazer né o que é mais importante rapidinho de fazer dois toques você faz rapidinho agora eu vou colocar os enfeites nela aqui se você quiser colocar botãozinho preto aqui você pode colocar tá fica até mais bonitinho tá bom aqui eu coloquei a meia pérola mas você pode colocar botãozinho preto aqui tá bom vou colocar os botõezinhos os enfeites, e já volto para mostrar para vocês como que ficou, ok? Então, tá aqui já com os botõezinhos colocados. Olha só, que lindo. Olha só, é esse aqui. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, né? Débora, espero que você goste dessas nossas. Desses nossos modelitos de bandana, tá bom? Então, eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Se o pet não gosta de roupa, vamos fazer bandana. Não vamos deixar os nossos pets sem um enfeitinho de Natal, né, gente? Então, dá para fazer de Natal, dá para fazer para Páscoa, dá para fazer pro dia a dia. Dá pra você ganhar um, uma graninha com essas bandanas enfeitadas aí, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima. Eu amo muito vocês, tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Fique com Deus, tchau.